Meu... Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos, aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou o editor deste programa. Estamos com convidados muito especiais da Delta Arcade para falar sobre o jogo deles, sobre a quarentena nessa época de pandemia de coronavírus. João Vitor Bittencourt e Padu, sejam bem-vindos, tudo bem, meus queridos? Bem-vindos, boa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa Prazer noite. estar aqui com vocês. Prazer. Bacana. Estou aqui com a minha queridíssima Monique Alves e com o Cal Tóquio. Tudo bem, queridos? Como é que vocês estão? Monique. Oi, Cal. <risos> tudo, tudo certo? apesar da Covid? Tudo certo? Ah, é verdade, né? Você melhorou, Cal? Eu tô aqui, eu tô. I'm the guy. I'm the ah, super a, guy! Ass Assintomático. <risos> Foi, eu, eu, eu, teve, eu, eu, o Causito está infectado com o coronavírus, gente, mas ele está bem, a família dele está bem, estão todos Eu, eu já sou um pós-covidico, Pedroca, já, já foi, já já tá já passou, negativo? passou, passou quarentena, tá tudo ok aqui. Muito bom, bacaníssimo. Só para explicar a mudança de horário, gente, eu sei que está bastante tarde aí, a gente entrou num horário diferente, a gente mudou por duas razões. A primeira... É que a Monique está ficando milionária às nossas custas, e a gente teve que trocar o horário. <risos> mas ela virou parceira do Twitch agora e ela tem um horário diferenciado. Paga pizza, Monique! Lá. Olha, gente, se eu pudesse, pagaria. Porém, eu tenho que comer pizza sem glúten e ela é bem mais cara. Mas conta, mas faz um merchan rapidinho no começo da live. O que, que você está fazendo nessas lives do Twitch? São gameplays, como é que está sendo essa parceria? Olha, por enquanto a gente está fazendo gameplays, a gente tem também o nosso clube de leitura, mas claro. hoje foi gameplay. E eu quero fazer também umas lives especiais. Outro dia eu fiz com a galera uma live mostrando itens de coleção, e aí eu quero fazer também umas lives respondendo perguntas. Então, quero diversificar bastante conteúdo, que é para não saturar a galera também. Porque... Então, de vez em quando é bom ter umas coisas diferentes. A cara de desespero da Monique, eu faço live de quando? De segunda a sábado, é foda mesmo. Essa galera aqui... Eu faço de segunda a sexta e já tô ficando maluco, mas tudo bem. Eu viro pro meu chefe e falo, pelo amor de Deus, de final de semana, não. Não, não, deixa eu descansar, fica andando de chão. Mas, enfim, é, pessoal, tem dois assuntos que a gente precisa abordar. A gente vai falar do é, o jogo de vocês, o Bright Days on Quarantine, né? Que vocês lançaram agora no Steam. A gente falou sobre eles no, na série Indie BRN5, mas antes disso... A gente teve novidades do State of Play, né, Monique? Sobre PlayStation, teve novidades do Crash, teve novidades de outros jogos. Você quer dar suas impressões do evento rapidinho só, para depois a gente entrar no bate-papo. Vamos lá? Beleza, Pedro. Então, a gente teve o, o State of Play na última quinta-feira, no dia 6. E a gente teve muita informação, foram 40 minutos, então, assim, teve muita informação e foi mais um jogo focado, foi mais um State focado em jogo indie, né, jogos independentes, assim teve bastante é, coisas de VR, de PS4 jogos de PS4 mostraram algumas coisas do PS5 mas nada novo né nenhum jogo novo só algumas coisas menores assim do que eles tinham mostrado naquele primeiro evento de junho tanto que a galera ficou esperando Resident Evil e não teve mas eu acho que o destaque ficou para o Crash mesmo é, o Crash 4 né o It's About Time que sai já no dia 2 de outubro, pelo menos está previsto para essa data, vai sair para o PS4, vai sair para Xbox One, vai sair para tudo, né, gente? Então, não é um exclusivo, né? Então, mas eu, eu amei, eu fiquei super feliz, sabe? Voltou tudo na, na memória, assim, aquela nostalgia de jogar o Crash e tudo mais. E o último, o último jogo que eles mostraram e eles detalharam bastante, assim, eles ficaram bastante tempo nesse jogo... Foi o Godfall, eles meio que mostraram a arma, aí mostravam o escudo, aí a gente já estava... E a nova assim, IP ah, da Sony, né? Totalmente nova é. para essa nova geração. Sim, e ele, é, de acordo com eles, o gameplay feito no Playstation 5 e tudo mais, e aí mostrava ali, ah, agora olha como funciona a espada, olha como funciona o escudo, aí a gente, aham, aham, sim, claro, aham. Eu não achei que precisava de tanta coisa assim, né? Pra mostrar as mecânicas de um escudo, por exemplo, mas tudo bem. E teve um jogo que a galera brincou bastante com o título dele, que é o Tem-Tem, né? A galera brincou bastante nas redes sociais, porque, afinal, Tem-Tem, Tem-Tem, para PS4 e para PS5, Tem-Tem. Mas para PS4, não tem Tem-Tem. Tem? Não tem. Você tá parecendo aquele bicho do Star Wars, sabe aquele pinguim? é muito engraçadinho. <risos> não, não, não é esse, não é esse pinguim. É aquele pinguim do Evangelho, o Pem-Pem, por sinal. Então, mas tem, tem, tem o Tem-Tem pra PS4? Não tem, tem. Não tem, mas tem, tem PS5 pro PS5. Quando a gente, a, quando a gente voltar pra rádio, vai ter uma trilha sonora da Praça É Nossa, ou daqueles tana, nana, nana, nana, que é dos Trapalhões mesmo, pra... Eu sou, eu sou Trapalhões e tal, essa combina comigo. Não rola. Não rola. Mas parece que foi foi um bom evento, né, Monique? Talvez ah, eu estava vendo foi mais fraco do que, que o acho lançamento que foi mais do fraco PS5, porque a gente a gente teve o um evento do Play 5 né, revelação, não sei o que. Então eles até falaram, olha, não esperem nada de PS5 de hardware, de preço. Eu acho que a Sony e a Microsoft estão meio que empurrando uma frota, tá, diz o preço primeiro, diz o preço, não, não, fala você, não, fala você. E aí a gente tem que ficar esperando a hora que os bonitos vão se decidir e contar o preço né, do, dos consoles da próxima geração para a gente poder, poder começar a chorar e sentir vontade de ter um, quer dizer, se planejar, né? Só que não... O meu medo não é o preço, é o dólar pois é tá bonito, né? O problema não é o preço. O preço eu já prevejo que vai ser caro. O problema é o dólar. Sim. Porque o dólar dá aquele combo gostoso assim que dá para a gente ficar muito feliz muita felicidade de ter um console de nova geração, o que faz considerar muitas pessoas a migrarem para o PC direto. Isso aí. Eu pois acho que vou é PC. O, o, o Resident Evil aqui mesmo. Porque <risos> não, não, não vai dar. E assim, tem essa coisa de você comprar console também é, logo que sai, né? Você sabe que você vira um beta tester, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma. Calzito, você falou que tá com alguns dados sobre a quarentena, eu queria que a gente começasse com essas informações antes desse bate-papo. Dados para a gente se deprimir e dados para a gente ficar feliz também, porque o setor de games, felizmente, está indo. Está indo, né? Apesar de tudo, né? apesar do, do Brasil, né? de fato, está indo. A gente juntou esses dados, como a gente tá falando aqui com os jovens, falando aqui do, dos days of quarantine aí, que é o jogo criado, né? Ele puxou algumas informações sobre a quarentena. E, de fato, o Pedroca tem razão. O mercado vai bem nesse sentido. A gente está puxando ali do começo da pandemia, quando começou ali o isolamento social, né? O Twitter, por exemplo, ele teve lá em março um aumento global de cerca de 71% nas conversas falando sobre. Jogos na rede social, né? O campeão da época, Pedro, era o Animal Crossing. Que eu tava... esses dados para mostrar na tela, tá? Calzito, quando ah, você fala, bonito, bonito, isso é bom mesmo, né? O Animal Crossing ele tava ali na, na iminência do lançamento, né? Já tava se falando disso, já tinha gente com cópia, né? E era o mais comentado ainda hoje. Animal Crossing é o game mais comentado da Nintendo, diga-se, né? E por exemplo, só na primeira semana de isolamento social, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a provedora americana. Uh, de internet, uh, Verizon, registrou um aumento de 75% no tráfego de dados vindos diretamente do uso de videogames no território norte-americano. Né? E para finalizar essa questão aqui, a gente tem dois dados aqui de pesquisas, né? Uh, mesmo uh, com os efeitos aí da, da pandemia e da crise é, é, decorrente de, desse problema global, né? O setor de games parece que está sendo, que está sendo um dos menos afetados né? e um dos únicos que está sendo positivamente impactado nesse período. Né? Tem uma pesquisa da Superdata, uma consultoria especializada no mercado de games, que está mostrando que os gastos no mundo com jogos digitais em março desse ano ultrapassaram algo em torno de 10 bilhões de dólares né? quando as medidas de isolamento social começaram a ser colocadas em prática. Já no Brasil, a gente tem uma pesquisa da Nielsen, uma consultoria nacional, né? uh, feita mais ou menos por volta desse período, e que mostra que os consoles tiveram ali, a partir de março, um crescimento de 137% em vendas no varejo, e os jogos e periféricos subiram mais de 100% também são dados que a gente colheu aí na internet que dá um pouco desse panorama e de lá para cá Pedro a coisa não tá diminuindo não ao contrário a gente já teve inclusive matéria citando aí no Drops né que também o mercado de desenvolvimento de jogos nacionais está super aquecido porque as vendas também têm refletido esse momento sim teve uma apresentou uma melhora de fato tem a questão do poder aquisitivo também das pessoas que ainda é uma grande barreira aqui no Brasil mas enfim, a gente trouxe os meninos aqui para falarem um pouco sobre o desenvolvimento do jogo deles. E vou só projetar na tela. O jogo que eu estou falando é este aqui, tá, pessoal? Deixa eu só mostrar aqui para vocês um minuto. A gente falou na nossa série de jogos brasileiros, é o Bright Days in Quarantine da Delta Arcade. A gente gravou um vídeo sobre isso, comentando brevemente sobre o jogo. O jogo está disponível no Steam. Uh, pelo preço, deixa eu só colocar aqui. Vocês estão com a minha tela mostrando ainda, né? É, ele está disponível pelo preço, edição do Rio de Janeiro está disponível por R$ 4,49, é super baratinho o jogo. E é um jogo que você tem que lidar com a situação do protagonista nesse, nesse período de isolamento social. E aí ele precisa jogar, precisa ter os hobbies dele, precisa cuidar da saúde dele, tem a questão da toxicidade das próprias notícias... E aí eu queria que vocês contassem um pouco, Padu e João Vitor, de onde surgiu a ideia, surgiu de vocês mesmos, surgiu do quê? O que vocês resolveram fazer dentro desse game? Quem começa? O João tá mutado, eu não tô ouvindo Esse ele. Eu Ih, gente, mutei aqui, foi mal. <risos> é, é... Boa noite aí a todos, muito obrigado aí pela oportunidade de mostrar nosso trabalho, nosso jogo, que a gente faz pô, com tanto carinho e amor, né, dedicação e horas de trabalho. É jogo né ele surgiu de uma ideia que a gente teve de fazer um jogo em um mês né e a gente queria lançar um jogo fazer um jogo em um mês produzir ele e lançar na Steam para ser nosso primeiro jogo lançado na Steam e a gente ter essa experiência realmente de lançar um jogo na Steam então é, mas só que para a gente lançar um jogo como esse né é, em um mês a gente também queria manter a nossa visão como como empresa como estúdio né que a gente tem, a gente acredita que os jogos têm um poder de transformação, de mudar o mundo, mudar o que o, as pessoas, um pouquinho, nem que seja, sabe? Então, a gente investe em qualquer jogo que a gente fizer, a gente sempre vai ter uma mensagem muito poderosa para cada jogo que a gente está fazendo, não importa o gênero, se a gente fizer um RPG, se a gente fizer um point and click, se fizer um, um novo FIFA, a gente vai tentar fazer uma mensagem que seja impactante, forte e, de certa forma, transformadora, né? E aí veio a ideia de mexer com o tema de quarentena, só que não é, a gente viu que o tema quarentena estava sendo explorado de uma forma muito, muito triste, né, o tempo inteiro mostrando o lado ruim da situação. E realmente a gente está vivendo algo horrível, né, essa quarentena, esse, esse coronavírus, tudo isso. Mas a gente quis tentar mostrar um lado positivo dessa, desse isolamento social que a gente estava vivendo, o ato de a gente ressignificar pequenas coisas que a gente às vezes esqueceu, por exemplo, a primeira, a primeira fase é o personagem aprendendo, é, voltando a tocar violão. Isso foi inspirado no meu pai, que ele fez isso realmente na quarentena. Ele já tem 68 anos, provavelmente está vendo a gente aí. E isso está tá ajudando muito ele, sabe? Com o estresse, com ter que ficar trancado dentro de casa e não estar tá falando com muitas pessoas. Então, é, é por aí que a gente pensou, na verdade, do jogo. Entendi. Padu, você quer complementar? Alô? Não, acho que o João falou muito bem, é, é muito isso. Oi, estamos escutando? Sim. Estamos escutando você, sim. Mas é, é, vocês ah, se basearam nas próprias não experiências Não e como, é é muito isso. como é que foi? Como é que foi as etapas de desenvolvimento? Como é que vocês dividiram as tarefas? Como é que foi um pouco disso? Vai é, lá, o João. nosso time hoje ele é muito completo, né? A gente tem uma... Vai lá, vai lá, Padu, desculpa. Opa, nada. É, o nosso time hoje ele é muito completo, né? E a gente acabou se conhecendo muito bem nesse período de quarentena, né? A gente acaba que já trabalhava um pouco de home office e isso acabou facilitando um pouco na hora da gente começar o desenvolvimento do projeto. E toda a etapa né, começou com essa ideia, a gente tinha esse desafio de fazer o jogo em um mês e a gente acabou entrando, querendo trabalhar com esse tema. Então, a primeira etapa foi como é que a gente vai conseguir transformar isso num jogo, né? Pensando na questão da mecânica básica com o desafio de ser feito em um mês, né? Então, eu posso dizer que no início, o maior desafio foi tentar é, tentar simplificar um pouco as coisas, né? Porque quando a gente começa a desenvolver jogos, a gente sempre acaba querendo fazer uma coisa muito grande, né? Então, era muito engraçado que a gente começava a ter ideia, o jogo começava a ficar um pouco grande, opa, vamos tentar simplificar aqui o escopo. Então, esse foi o maior desafio do começo, é, colocar as ideias no papel, né? A gente tem o Caio Portugal, que é o nosso GD, e ele teve a ideia da mecânica básica do jogo, essa mecânica de você ficar no ambiente só. E encaixou perfeitamente com a ideia da quarentena, né? Que você se sente preso, confinado, num único local. E em seguida, começou a fase de desenvolvimento, né? Meu irmão programador, começar a implementar essa programação. Enquanto a gente, toda a equipe, trabalhando nas mecânicas, trabalhando como é que a gente ia passar essa mensagem. E no roteiro também, né? Que foi um grande desafio, porque entre cada fase do jogo, né, que corresponde ao desafio, a gente passa uma mensagem que vem através do diálogo do protagonista com alguém da sua família. Então, essa foi a parte mais divertida, porque a gente conversava muito para tentar entender as situações que cada um estava passando em casa, é, o que, que vinha se passando muito pela cabeça de cada um durante a quarentena. O João deu o exemplo do violão, né, que foi uma situação que ele viveu na casa dele. É, a gente pensou muito em cada aspecto do que, que a gente podia trazer das nossas experiências dentro de cada uma das fases, né. E uma vez que a gente fez isso, o maior desafio foi efetivamente colocar isso em prática, programar a Camila, que trabalha com a gente, que é a nossa artista, né, trabalhando com esse desafio de fazer esse jogo lindo, com essa arte incrível é, que foi esse resultado final num período de espaço tão curto. Então foi um desafio incrível, mas cada um com a sua função é, e no final eu acho que o resultado ficou até melhor do que a gente esperava. Monique e Calzito, eu não quero monopolizar, façam perguntas. Monique? Cara, é, eu quero perguntar uma coisa um pouco pesada, tá? É um pouco pesada, mas é uma coisa que eu tô sentindo muito também na quarentena, porque não, a gente não pode deixar de falar que só no Brasil a gente teve 100 mil mortes pela Covid-19. E o jogo chega a abordar esse lado, essa parte das perdas, como lidar com essas perdas também? Ou eu estou sendo muito... Eu tô indo muito a fundo na coisa toda e tô talvez, botando todo mundo para baixo nesse não, momento. Eu quero, eu quero só fazer uma correção na, na, na análise da Monique. Não, não somos o único país com 100 mil mortos, mas somos o primeiro país a chegar a 100 mil mortos da forma que chegamos. Aí, aí sim, é totalmente válida Porque já morreu mais gente nos Estados Unidos, mas vamos lá. É, no início, a gente chegou a pensar um pouquinho mais nesse lado, né até porque a gente estava tendo uma sobrecarga de informações muito negativas, e o jogo, ele realmente começou com essa pegada é, mais no lado dessa realidade que a pandemia está trazendo para gente. Só que durante o processo de desenvolvimento, é, a, a equipe achou que seria melhor a gente tentar focar um pouquinho justamente nesse é, Bright Days, né? É, é, eu critico muito até um pouco essa coisa de o lado bom da quarentena, porque eu acho que não tem lado bom numa quarentena que a gente está vivendo essa situação toda. Mas se a gente conseguisse ressignificar essas pequenas coisas que a gente está fazendo e tentar passar uma mensagem positiva, porque a parte negativa ela já está aí, sabe? É, a gente realmente está é, tendo um excesso de informações negativas, que são importantes da gente saber, a gente tem que saber da realidade, né? a gente não pode se esconder da realidade, mas o nosso objetivo era realmente tentar trazer um pouquinho de alento, porque eu acho que... A pessoa, quando ela vai jogar um jogo, ela quer um pouquinho de fuga, ela quer tentar se distrair um pouco, esquecer um pouco dos problemas. E a gente não queria trazer mais dos problemas para ela, sabe? Principalmente no momento da quarentena. Elas ela já estão vivendo aquilo, elas estão sendo bombardeadas com esse lado negativo. Então, a gente realmente quis focar num lado um pouquinho mais leve. É, obviamente que é, a gente acaba permeando um pouco dessa parte negativa, sim, porque isso está impactando na situação que as pessoas estão vivendo, no estresse do protagonista, mas a gente procurou realmente ter uma pegada um pouquinho mais leve, trazer uma mensagem é, mais bright para o jogador. Uhum. Calzito? Então, é, ele até comentou um pouco aqui em relação à estrutura do estúdio, né e eu queria saber, na verdade, eu tenho duas perguntas, uma delas fica para um outro momento ainda hoje no programa, mas uma primeira pergunta é, como é que tá para vocês, hoje, manter uma estrutura de, de negócio dentro desse universo dos games? Né? A gente percebe que tem estúdio que já chegou na casa do milhão, né? tanto de downloads de, de, de jogos criados aqui no Brasil, quanto em valores é, monetários. Né? A gente tem estúdio que ainda está lutando aí, tem gente que está fazendo vaquinha. Em que momento que vocês estão, e que estrutura vocês conseguem manter né? Uh, independente desse período de quarentena agora, como é que está sendo para vocês ser um estúdio de desenvolvimento de games com essas dificuldades que já são naturais no panorama nacional? É, hoje a gente está no momento de estruturação e crescimento da equipe, né? A gente pode se dizer que a gente está focado agora em crescer, né? E entender o mercado, foi que foi até inclusive um dos motivos de a gente lançar esse jogo num período de tempo tão curto na Steam, para entender melhor como é que está o mercado, é, o quanto que a gente consegue arrecadar, o quanto que a gente consegue divulgar e converter isso em receita. É, então, hoje a gente está nesse momento de crescimento. É difícil, sim, porque você começar a ter um faturamento para estruturar a sua empresa é demorado, é, não é fácil. Para cada empresa que faz um jogo, que tem milhões de cópias vendidas, tem várias outras empresas que acabam caindo no meio do caminho. Então, é desafiante, a gente tem que estar tá persistindo muito, mas todo mundo da equipe é muito apaixonado por jogos, né? A gente já trabalhava muito do regime home office, a gente se encontrava mais presencialmente para fazer reuniões, mas, nesse sentido, a pandemia não está impactando tanto o nosso ritmo de trabalho, né? E a gente está muito enfocado em produzir mais jogos, para ter mais jogos somados ao nosso portfólio, para que a receita de cada um deles em conjunto consiga auxiliar é, o faturamento da empresa, para a gente efetivamente conseguir viver só disso. É, em... Mas a gente tá nessa fase tá no... agora de tá, tá dando problema na da sua conexão, Padu. Então, o que o Padu, o que o Padu falou nesse final, pois, provavelmente... Vocês escutaram? Provavelmente o que o Padu falou foi a situação de a gente estar tá tentando lançar o máximo de jogo possível de escopo menor nesse nesse início para a gente conseguir ter uma, uma gama de jogos para sustentar a gente e a gente realmente ter uma, uma empresa sustentável que, que geral vai conforme a gente vai tendo um número maior de jogos lançados a gente vai minimamente ter um pouquinho de, de cada de cada jogo por mês ajudando a gente a manter a empresa e a nossa produção Uhum. Eu que tenha sido Hoje... isso que eu poderia falar. João, é, você falou, conversou comigo antes de começar a live, que vocês já tinham lançado um game voltado para a ONU, vocês tinham lançado outros games, é, e agora vocês estão com essa meta de lançar vários jogos. É, a, a ideia de vocês é, é abordar temas realistas no, no, nos jogos de vocês? Temas do mundo então, real? Em, então, a gente não, não se apega muito a, a, a esse sentido do tema realista, por exemplo... A quarentena ou, ou, sei lá, o da ONU, por exemplo, foi um, jogo, foi um jogo que se tratava sobre as ODS, que realmente seria um tema mais, mais realista. O nosso foco é realmente na mensagem que a gente quer passar. Se essa mensagem que a gente está é, planejando passar para a gente é importante, é algo que realmente pode tocar alguém e, e é importante para a gente que essa mensagem chegue a alguém e transforme ela, não importa se ela é política, se ela... Sabe, não, não, a gente não se apega muito nisso, não. A gente pensa realmente no, no, no momento que a gente está desenvolvendo o jogo no que, no que pode tocar uma pessoa. Sabe bom, Pedro? Você está off. Calzito, mais perguntas? Monique, mais perguntas? Desculpa, gente. Não tem sim, tenho sim. <risos> se a gente quiser, eu posso passar a palavra, mas eu tenho mais perguntas. Fica à vontade. Ah, muito garota, meu, <risos> um, um amor a <risos> é a pessoa, O amor está no ar desse programa, minha gente. Isso é muito bom. Né? Ó, galera, é o seguinte, a gente tem uma cena forte no Rio de Janeiro já há alguns anos. Tem, inclusive, o Ring, que é o Rio Independent Games, né? ah, que é uma organização, ah, enfim, um, um grupamento aí de desenvolvedores do, do Rio de Janeiro tentando encontrar caminhos. Uma associação, Calzetro. É. Foi o que eu disse, justamente, o Pedro aqui, meu assessor para informações correlatas, né? acaba de me completar a informação, né? mas enfim, queria saber se vocês participam do, do Ring, né? e queria saber como é que vocês veem a cena carioca nesse momento. Acho que é, acho que é o João agora ou o Fado? Quem vai falar? Quer falar, João? Não, não, pode falar, pode falar. É, sim, a gente conhece o, o Ring, né? Inclusive, a gente participou muito é, de vários encontros do Ring. Nós temos contato com pessoas que estão mais à frente, ativamente, do Ring. E, assim, é muito legal, eu acho muito, muito importante essas iniciativas de união do ecossistema. É, porque o mercado de games, é, é o que eu sempre digo, tem espaço para todo mundo hoje, sabe? E a gente precisa muito um dos outros. Um estúdio passando a experiência para outro estúdio, né? cada um está numa etapa de desenvolvimento diferente, alguns já têm vários títulos lançados, outros estão fazendo o primeiro jogo, é, alguns já estão conseguindo viver só de games, outros ainda dividem né, o, o tempo do estúdio de games com um trabalho formal. Então, essa, essa mistura que a gente tem, esse caldeirão que a gente tem dentro de um coletivo como o Ring, de iniciativas similares, é muito importante para que todo mundo possa crescer, é, fazer troca de experiência. O Ring está sempre organizando palestras, encontros, trazendo pessoas para trocar ideia, para trazer experiência né, para tentar orientar quem está começando e eu acho isso muito, muito importante é, a cena aqui no Rio realmente está muito aquecida, mas no Brasil de maneira geral, o mercado de games saiu inclusive no final do ano passado, se eu não me engano o retrasado, o segundo censo do mercado de games brasileiro e você vê o quanto que tem é, aumentado o número de estúdios de games no país, né? tem alguns estados que é mais de 100% teve de aumento então, o mercado brasileiro como um todo está muito aquecido, o Rio de Janeiro também, e eu acho que iniciativas como o RING, né, de você unir todo o ecossistema, os desenvolvedores, como forma de trocar experiência e um ajudar o outro, é, é muito importante, eu fico muito feliz de, de poder fazer parte desse ecossistema aqui no Rio. É, só uma, uma coisa que eu gostaria de falar também, é tipo, um convite para quem está assistindo, quem... Quem quiser tirar dúvida com a gente sobre qualquer coisa, a gente é super aberto também a conversar sobre, a explicar, a mostrar o que a gente está fazendo. É, se você está aí no, no primeiro estágio, só gosta de jogar videogame e está querendo pensar em fazer isso para a vida, ou se você também está que nem a gente, a gente é, é super aberto e sempre vai estar tá disposto a ajudar o máximo que a gente conseguir. Bacana. Bom, muito bem. É, não, e é importante que estúdios como vocês estejam realmente abertos, porque a galera tem muito interesse, muitas vezes eles não têm uma experiência muito concreta, né? Tem aquele mito na cabeça, ele vai entrar na, no mundo dos games, vai ficar rico. e bom, nós somos testemunhas ocular da estrada É bem assim a história, né? tem que, tem que brigar bastante. Né? Uma tigre por dia para crescer nesse mercado. É, e uma coisa que eu ia falar para vocês, é, a Monique fez a pergunta do, do peso, do número de, de mortes, ou dessa coisa do, do lado ruim da pandemia, e vocês falaram que querem passar uma mensagem um pouco é, escapista, mas tem um lado muito real do jogo de vocês, que é essa coisa de a gente cuidar um pouco de saúde mental, que é o cara, é, não é meramente um escapismo, as pessoas muitas vezes têm que fazer esse tipo de coisa para manter a cabeça delas, porque não é uma situação em condições normais, a gente não pode ir na esquina porque senão tá correndo risco. É, vocês pensaram isso para o jogo também? Vocês acham importante que games abordem esse tipo de assunto, que é a qualidade de vida das pessoas, os problemas pessoais das pessoas. O que vocês acham a respeito de, especificamente desse tema? É, a, nossa, a nossa mecânica, não estou mutado não, né? <risos> Na nossa mecânica, ela, ela envolve muito isso: do, a sua barra de vida é só quando você zera, você surta. Então é uma barra de sanidade. Então, a mecânica é, é você ter que fazer todas as suas obrigações no seu dia, né? Você vai ter que varrer a casa, você vai ter que lavar a louça, você vai fazer compra, lavar a compra, tudo que, que você precisa fazer, mas você também tem que separar um tempo para cuidar de você, do seu corpo, da sua cabeça, do seu espírito. Isso é muito, muito importante e a gente aborda, é uma das coisas que a gente acha mais importante de abordar ali é, no game. A gente mostra que se você só ficar trabalhando... É, de home office o tempo inteiro, o seu chefe te mandando mensagem para trabalhar e você não, não, não podendo descansar, e, sabe? As coisas não têm limites. Então, você precisa também cuidar do seu corpo, fazer uma atividade física ou se alimentar bem e, e por aí vai, sabe? Exercitar mesmo a mente e o corpo. É, e complementando um pouquinho do que o, o, o João falou, né? Essa questão é, escapista dos games, eu, a gente pensou muito especificamente nesse tema em si, é, porque a gente está vivendo essa situação de uma maneira muito intensa, né? Mas eu, na sua pergunta, pelo que eu entendi, você também fez com referência a outros projetos, né, jogos futuros, se a gente, como é que a gente pretende? Eu perguntei e, especificamente e... sobre o projeto, tá, gente? Eu perguntei da visão de vocês, o que vocês acham de abordar um tema a respeito disso, porque eu acho que... É para os tempos atuais, é uma coisa interessante, assim, do tipo, para as pessoas desenvolverem um pouco a imaginação delas em cima desse, desse período mesmo. Mas segue lá, Padua, desculpa, só especificando. Não, é, é muito isso que você falou, é pensando agora a nível de estúdio e de projetos como um todo, né, e não especificamente nesse jogo, é, a gente acha, sim, importante, porque por mais que o jogo ele seja uma maneira de escape, né, uma forma de você se distrair, também é um momento em que você entra muito de cabeça naquele mundinho do jogo, você passa a viver aquela experiência, e quantos jogos vocês não já jogaram que no final vocês ficaram pensando é, sobre alguma coisa que tinha ali, alguma experiência, às vezes a experiência é até bem carregada no final do jogo, tem uma mensagem muito forte. A gente sabe do poder que os jogos têm de levar reflexões, é, principalmente por você se colocar no papel do personagem. Então a gente acha importante sim. É uma questão de cada projeto é pensado com um propósito Monique diferente. Tá... Né? A Monique está olhando para baixo ali, mas eu, eu, eu com essa sua <risos> fala, o penso assim, Last of Us 2, né, Monique? Nesse período assim, é um excelente jogo para... <risos> tá mutado, Monique, não me ouvindo. Opa, desculpa. <risos> Ela só de olhou verdade, né? É. Não, mas a gente tem é, o ideal seria você jogar o The Last of Us e depois você vai jogar o jogo dos meninos aí para você hum. dar aquela relaxada porque senão você surta né a sua barra de sanidade aliás eu acho inclusive que a gente pode dar o nome de Cutulo para a Covid porque né a nossa oh, é barra de sanidade não, e vocês sabem que, gente, esse tema... Uh, por que, que eu puxei o Last of Us para o nosso papo? Isso tudo está conectado ao grande sucesso de Fall Guys, que é um jogo que é uma a Olimpíadas do Faustão, e faz todo sentido esse tipo de jogo fazer sucesso agora. Que é o que as pessoas precisam, de verdade. Legal. É só derrubar o um bonequinho... Não, eu estava tendo assim, uma live desse jogo, eu falei, gente, é sério que as pessoas estão gostando desse tipo de jogo. Realmente, não ó a... a quarentena não faz com as pessoas. Inclusive, eu quero perguntar para eles também é... como que vocês estão lidando com a quarentena? Vocês estão fazendo joguinho, o que mais? Que mais o estão... que mais vocês estão fazendo nessa quarentena? Como vocês estão lidando com essa quarentena? É... Não só trabalhando, né? produzindo jogo, mas fora isso, porque a gente não pode só trabalhar. Então, como é que vocês estão lidando? É, sobre da minha parte, né? Com certeza eu tenho tentado fazer um horário mais certinho, sabe? Não porque o, o Padu sabe que se me deixar eu vou trabalhar de agora até, sei lá, semana A que vem. inveja de você, sabe? João. Eu fico, eu não fico, cara. Eu consegui isso no começo. Não, não tô falando que tá dando tão certo assim não. <risos> eu tô tentando, tô me esforçando muito. Pra tentar ter uma hora certinho pra eu trabalhar e, e, e falar, ó, hoje acabou, não vou mais pegar nisso, senão eu vou continuar. Alimentação é fácil, né? também. Oi? Não é fácil isso. Não, não é fácil. Ainda cara, mais, eu... pô, quando você é apaixonado pelo que você faz, cara, você já era, já era. Cara, mas eu, assim, essa questão de alimentação eu nem falo mais nada, porque... Eu... Nem, nem falo mais, cara, o que a gente mais faz é, é comer nessa quarentena, eu nem tô me sentindo culpada, porque eu tô descontando, tô preenchendo todo o vazio dentro de mim com comida, é o que tem. Sim. E trabalho é, é isso, tipo, eu tava falando agora. Errada não tá. Né, gente, né, nada de, nada de, nada de relegar a comida nesse momento. Sim. Né? vamos aproveitar que a gente não sabe se vai estar viva amanhã literalmente <risos> eu acho que o importante também é você não as pessoas não estarem se cobrando tanto também porque às vezes não dá para fazer as coisas às vezes você vai realmente pô, atacar a geladeira de madrugada e aquilo é seu escape gente e, tipo... gente ataca a geladeira chora pô, se tiver que chorar exato. Sorri, vem de autoajuda, tá liberado e os, horários, exato. e os horários de sono como é que estão <risos> É, tá complicado. não tá o melhor possível, não, já esteve melhor, que aí bate ansiedade também, ansiedade atrapalha um pouco o sono, mas, pô, tô falando pra caramba, falando um pouco com você, Prato. tô falando só eu aqui, pô, Tadinho. É, Não, pra mim a questão que eu acho pior tá é mais a cobrança, porque é, eu acho que por para agora ficar muito dentro de casa, eu, no começo da quarentena, eu pensei, não, eu vou aproveitar esse tempo que eu vou ficar agora de quarentena, em casa, e eu vou bater todas as metas, eu vou adiantar minha dissertação do mestrado, e aí começa a passar o tempo e, pô, não, não fiz tudo aquilo que eu planejei, e começou a bater um desespero, isso foi virando uma bola de neve, então, no começo... Eu acho que, para mim, esse foi o maior desafio mesmo, que é de entender que eu não, não tenho que me cobrar tanto, sabe? Porque é aquilo, a gente está trabalhando muito, tipo, soma o trabalho da Delta com outros trabalhos que a gente tem, com o mestrado, meu horário está completamente desregulado, totalmente errado, sono, então, nem se fala, é, e, e tentar me cobrar menos, esse está sendo o desafio para mim da quarentena, entender que está tudo bem, se eu não for o cara mais eficiente durante esses meses que eu estou ficando em casa. Exatamente, Causito, sua vez de perguntar. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para a galera do chat também. Muito bem, muito bem. Não, é, vocês já comentaram um pouco do estúdio, já falaram um pouco do que os motivou no desenvolvimento desse jogo, né? Eu acho que o jogo ele, ele tem para além do, do fun factor, da diversão que a gente acaba usufruindo quando tá jogando, né? Acho que ele também tem um aspecto social importante na medida em que ele dialoga com problemas que a gente certamente vai encontrar. né? A gente tem visto que algumas empresas já têm trabalhado com essa questão envolvendo aí as necessidades das pessoas, não apenas porque elas estão trancadas em casa, isso parece enlouquecedor bastante para um grande número de pessoas, mas também já para uma certa parcela de pessoas que já estão tá pensando em como vai voltar, tem gente que ainda conseguiu manter o isolamento, está voltando, e você percebe que, voltar para o trabalho, às vezes, é bastante complicado também, né? Uh, o Pedro até perguntou um pouco sobre questões sociais envolvendo outros jogos de vocês, mas, para além disso, né? Como é que vocês estão pensando o modelo de ação para o desenvolvimento de outros jogos? Vocês fizeram um primeiro jogo que durou, foi, foi uma maratona de um mês, uma jam de um mês aí da equipe, né? Como é que vocês estão pensando agora Uh, o desenvolvimento de outros jogos, que a gente sabe, como vocês mesmo já comentaram, que um jogo só, às vezes, também não dá para encher barriga, quer dizer, então tem que criar aí um, um volume, tem que criar um ciclo, um interesse do público constante, como é que vocês estão pensando isso tudo? É, o que a gente está muito focado agora é justamente encontrar o tamanho ideal do escopo dos projetos que a gente vai desenvolver, né? É procurar desenvolver jogos que a gente, não numa agenda um mês, né, como você mencionou, mas projetos que a gente consiga fazer no espaço de tempo menor, que não sejam tão duradouros, porque a gente precisa realmente começar a fazer a máquina girar, a gente precisa começar, inclusive, a, a montar o nosso próprio portfólio para criar, e aí o João pode complementar depois nessa parte, especificamente sobre é, nosso público-alvo, a, a gestão da comunidade dos nossos seguidores, de quem gosta dos nossos jogos, né? Pensando em sempre fazer é, jogos que um converse com o outro, né? A identidade do estúdio ela tem que estar presente em todos os nossos jogos, porque quem vai jogar o Bright Days é, vai gostar do próximo jogo que a gente vai desenvolver, porque tem sinergia entre os nossos jogos, né? A gente acha que isso é muito importante. Então, o nosso foco está sendo esse, em manter a nossa identidade, ter a nossa assinatura, né, eu diria, é, nos projetos, mas sempre pensando em fazer jogos que a gente não demore muito para finalizar, né? Essa parte do nosso planejamento é fazer sempre um escopo viável, porque a gente realmente precisa lançar mais jogos, até para aprender, porque a gente só aprende aplicando. Muita coisa a gente só foi aprender quando lançou o jogo na Steam, então a gente aprende realmente na marra ali, tendo que finalizar, botando meta, vai conseguir atingir as metas que a gente se colocou. Então, no momento, o foco está sendo esse. Eu acho que o João pode querer complementar um pouquinho também. Tô vendo aqui uma, uma galera nos acompanhando aqui, que eu tô vendo aqui do chat, não, não deixo de notar, acho que o Igor Coelho tá aqui com a gente, é, deixa eu ver aqui, o pessoal tá, tem gente falando que tá entediada, deixa eu ver aqui mais comentários, teve um comentário que eu, eu deixei passar, Pedro Torres mandou aqui, cheguei agora e queria fazer uma pergunta para vocês, o que vocês acham de games baseados em animes como a franquia Naruto, Naruto Storm e a franquia One Piece Spirit Warriors, vai lá João. Pelo amor de Deus, esse cara me conhece, não é possível. Eu sou um dos maiores fãs de One Piece, eu tenho tatuado aqui, ó. Como no, no Mi. Pô, acabou comigo, né? Eu vou sair da live, não tem como. Vai ser duas horas de live só de eu falando. Então, é, sobre essa franquia, né? A franquia Naruto eu acompanho desde o PS2, o Ultimate Ninja. Cara, eu era viciado naquele jogo. Era quadrado bola, quadrado bola o tempo inteiro, <risos> ganhava todo mundo, e a franquia recente também, o Storm, eu gostei, infelizmente do One Piece eu não gosto muito, é, eu acho que a mecânica de, de luta não é tão bem feita, não, não é bem balanceada, se você é, é de um tipo lá, você sempre vai ganhar, o personagem mais rápido sempre ganha, é meio complicado, mas eu sou muito fã de One Piece, é o humor da minha vida. <risos> Muito bom. Deixa eu ver aqui mais comentários da galera, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. É... Uma coisa que eu ia perguntar para vocês, o Padu falou isso na... agora há pouco, que vocês aprenderam muita coisa fazendo. E acho que boa parte do... do mercado de jogos aqui no Brasil é um pouco isso. Vocês aprendem fazendo as coisas, não tem coisa que faculdade ensina. O que vocês aprenderam especificamente no Steam? Nossa, porra. Pegar uma lista, né, Padu? Aprendeu muita coisa mas, sobre... mas, mas cita aí, João, o que vocês aprenderam. Então, a... que Tinha uma coisa que eu tenho ficado muito imerso. Como eu estou fazendo aquela série de vídeos, é, eu tenho visto que tem jogos brasileiros que estouram muito com review lá fora. Tem jogo que, às vezes, ganha impulsionamento. com, Às vezes, ah, ele é criticado por, por ter defeitos em gráfico. Mas, às vezes, isso acaba virando ferramenta de marketing. Como é que vocês veem é... esse tipo de coisa? Então, acho eu, na minha opinião, o Padu pode complementar também, é, são três fatores que são muito importantes. Você estudar os jogos de referência que você quer. Você quer fazer um jogo X, você tem que estudar todos os jogos que você tem de referência. E ver a review é, de todos esses jogos, as positivas e as negativas, anotar tudo. É, entender o, o jogo que você quer fazer de verdade, não só, pô, quero fazer um jogo de fantasia, vou fazer de um estilo tal. É, então, o estudo do, do mercado mesmo, do, do jogo. Jogo de referência é muito importante para você se dar bem fazendo um jogo para lançar no Steam. É, o uso adequado das tags do seu jogo também é muito importante. Você tem, um acho de 15 tags, 15 a 20 tags para usar. E, e é muito importante para você conseguir é, estar nos jogos relacionados dos seus, é, dos seus jogos de referência, sabe? Se, se não, é, porque a Steam já... 70% do, do, das pessoas que chegam no seu jogo é pela Steam, os outros 30 são externos. Então é muito importante dentro da Steam você ter feito essa tag é, muito bem feita para as pessoas chegarem no seu jogo, nos seus jogos, né? pelos jogos de referência que você usou. E agora eu ia falar mais uma coisa... Esqueci, é, gente. O que, você, o, que você, o que você aprendeu no Steam, fora, fora a questão de referências? Então, a, a tag era muito importante... Eu vou complementar é... isso aqui. Com a primeira entrevista foi convidada para o Flo, pelo <risos> que eu vi no comentário ali, mas não vou falar nada. <risos> é... O que eu ia falar é que uma coisa que a gente aprendeu muito, assim, depois de lançar um jogo no Steam, é que não basta fazer o jogo lançar na Steam e achar que está ok, agora é só sentar e fazer o próximo jogo. É, a Steam ela é muito complexa e você tem que estudar a Steam. Isso daí é, não existe uma faculdade, não existe um manual. Mas você tem que caçar em fóruns na internet, você tem que procurar pessoas que já lançaram jogos. A própria plataforma interna da Steam, eles lá têm manuais internos em que você consegue ler um pouquinho sobre cada uma das coisas. Mas o mais importante é isso, não basta lançar o um jogo. Você precisa entender como fazer o seu jogo dentro da Steam se tornar visível. Como chamar a atenção das pessoas que estão ali navegando na Steam? Igual antigamente você ficava zapeando de um canal para o outro no controle, o que você faz para passar para um programa e parar ali? É a mesma coisa com a Steam. Você está ali zapeando, às vezes é só o ícone pequenininho do seu jogo que está ali embaixo. Como é que você faz aquilo ali chamar a atenção de quem está batendo o olho? Então, essas pequenas coisas, porque o mais importante que a gente aprendeu é analisando o tráfego de dados que a gente tem interno da Steam, a maior parte das pessoas chegam ao nosso jogo pela Steam, né? Então, isso é um dado que a gente tem, não é... Vocês fizeram uma coisa muito, vocês fizeram uma coisa muito inteligente, assim, na verdade, duas. É, uma, acho que não deve ter sido culpa de vocês, porque o Celso Tito Godoy faz aquele trabalho excelente do curador de jogos brasileiros do Steam. Aquilo é uma mão na roda fantástica, porque Sim. isso que a galera não para para pensar assim, ah, eu vou desenvolver meu jogo, ah, eu vou jogar lá no Steam. Cara, você é, é, é um pedaço de areia num, num montinho assim. Tipo, pra te acharem, você vai achar teu jogo porque você sabe o nome do teu jogo. Mas quem não te conhece? E o, e o, e o, e o, e o Tito faz o, o trabalho legal de ficar olhando toda vez que a galera upa jogo e bota na playlist que a galera acha vocês lá no meio. A, a, a lista é uma maçaroca de jogos que ele vai pegando à medida que são lançados. E vocês fizeram uma coisa muito positiva, que foram, foi me procurar na DM. Vocês procuraram a imprensa. Vocês não ficaram naquela coisa, ah, não, eu vou lançar meu jogo aqui... E eu vou esperar o jornal se interessar, porque eu Sim. tenho esse jogo fantástico aqui de quarentena. A gente precisa ter uma noção mesmo, assim, a, a galera gamer, de, de, de comunidade mesmo, de comunicar quando você faz as coisas. Eu notei isso muito no do projeto que eu estava fazendo esse ano. Tem vídeos que não tem view nenhum, mas eu preciso continuar fazendo para catalogar e ter o meu banco de dados do que, que é produzido aqui. Eu não sei se vocês concordam com isso. Sim, com certeza. Se eu tá do Steam. Concordo com certeza. muito e. E esse é um trabalho que o João está fazendo aí. Eu tenho até que dar os parabéns para ele aqui ao vivo, porque é um trabalho que ele está fazendo muito legal justamente nessa parte aí. Então, parabéns aí, João. <risos> Obrigado, cara. Então, você, você acabou falando sobre isso da, da comunicação em si, né? É, a gente, hoje em dia, a gente está tentando fazer um banco de dados, né? De, de pessoas, influenciadores, de imprensa para a gente sempre, quando precisar, é, mandar os jogos, a gente vai mandar e vai entrar em contato. E realmente, é uma coisa que talvez não seja tão, tão pensada né, para a maioria dos, dos desenvolvedores indies, é que você tem que ter um relacionamento com, com a imprensa, tem que ter um relacionamento com o um influenciador é, profissional, né? <risos> evidentemente, mas você tem que estar tá ali, claro. você tem que estar tá presente, você tem que estar tá mostrando o que você está fazendo o tempo inteiro, você não pode... Parar uma semana de... Eu queria até Instagram puxar esse assunto, assim. assunto para vocês desenvolverem um pouco, vou falar aqui alguns casos que rolam comigo, tá? Uhum. É... Eu tenho o pessoal da KillByte, que na minha opinião faz um trabalho, para quem não sabe, o Qbyte fez o um jogo do 99 vidas, do Easy, uhum. da galera lá do, do podcast, e, e é um jogo legal para caramba, inclusive. É muito bem, Sim. eles fazem muito bem esse trabalho de marketing. Eles sempre me avisam antes a respeito de vendas de jogos, para a gente dar uma notícia exclusiva. E eu não vejo, assim, eu vejo muito desenvolvedor ainda, e eu não tô aqui apontando o dedo, assim, ah, é esse cara e tal, mas eu acho que rola uma coisa um pouco de ego, às vezes, do tipo, ah, eu sou desenvolvedor de jogos, desenvolvi esse projeto incrível, e assim, cara, é, desde, desde quando eu fui para empresa E3, a Monique sabe disso, porque ela já deve ter recebido o release em inglês, e eu ainda tenho o bônus de cobrir outras coisas que não tem nada a ver com games. Eu recebo por cento de informações. Se não tem algum cara que me manda uma mensagem, cara... Olha o meu jogo, porque eu tô fazendo isso aqui. Como é que eu vou dar atenção para esse turbilhão de informação? É muito mais fácil quando você tem um relacionamento. Eu tenho um bom relacionamento com a QBAT. A Akiris nem se fala, porque eles fazem um trabalho excelente já faz muito tempo. Porque eles são grandes sim. também. Sim, sim. O é, pessoal da Behold tem um trabalho excelente em Brasília. Tem um pessoal no Rio muito bom também, a galera da... Tinha o Marcos Venturelli, mas ele não está mais aí com vocês, ele saiu. Mas é, tem os caras da Bitcake, tem gente muito esforçada e muito empenhada. O Cal também tem outro, outros relacionamentos é. com outros estúdios. Mas tem que ser uma coisa assim... Eu entendo do meu lado assim, a cobrança que existe por parte da imprensa porque os índios, eles, às vezes, são colocados de lado mesmo. Assim, Ah, não dá audiência, não vamos, não vamos dar esse jogo. Mas também... Aí vale também uma autocrítica para vocês, que no caso de vocês, vocês estão fazendo muito bem de, de ter nos procurado, é tipo, procura a imprensa, manda o release, não, não manda só o release, manda uma DM, olha... É, e eu estou falando assim, vou falar muito abertamente, o João me mandou três códigos do jogo, eu não chamei ele por causa dos três códigos, eu chamei pelo esforço dele de querer conversar <risos> com o Não, é verdade, a gente não me manda código, não tem problema Sim. nenhum com isso. Uhum. Mas é um esforço proativo de tipo, cara, eu... Eu tô aqui, que eu tô fazendo esse jogo aqui, eu quero conversar com vocês. Eu queria conduzir o papo um pouco para isso, porque eu acho que deve ter outros desenvolvedores assistindo. Uhum. Então, eu acho interessante passar a mensagem para mais gente, é, ter mais esse trabalho em conjunto, sabe? Sim, é que acaba que na Delta eu, eu fico muito responsável, né? Eu sou uma pessoa exclusiva responsável para lidar com, essa, com a imprensa, com tudo isso. E a maioria dos estudos não tem como ter uma pessoa dedicada para isso. Então, eu, eu acredito que seja realmente mais complicado, muitas vezes, é, dar atenção, pô, procurar, dar um trabalho você achar várias pessoas, é, ficar em cima da pessoa que eu fiquei com você, é, sabe? Você é, é, dá um, um certo trabalho você fazer isso. Se você está ah. tendo que ocupar a cabeça, é, ocupar o seu tempo de trabalho para outra coisa, você vai fazer isso mais ou menos. E o mais ou menos às vezes não, não chega não chega em você, e, não chega em você outro jornalista. É um time, tem caras que são, é o cara sozinho, né? Sim, com certeza, com certeza. É, é, é total sem julgamento <risos> quando não está sendo feito. Mas é uma, algo que é muito importante, cada vez mais é, é, é necessário você ter uma divulgação boa do seu jogo e isso passa por N partes, sabe? A imprensa, você tem um, um, uma, uma rede social ativa produzindo conteúdo para essas pessoas né não apenas jogando seu jogo lá e achando que as pessoas vão a, vão aparecer do nada sabe é, hoje por exemplo a gente teve uma surpresa que teve um canal no YouTube que fez uma gameplay nossa né, né Padu o, não lembro o nome do canal que a gente viu agora antes de entrar que o canal pô grande um canal grande fez uma gameplay nossa pô eu não entrei eu não lembro de ter entrado em contato com ele isso chegou nele de alguma forma sabe e foi bom, o trabalho que eu desenvolvi desde o início. Bom, então, eu... deixa eu te contar um segredo, sabe por quê? Não, não, não, não, não estou me, me é, tornando maior, mas eu já tive um caso de um desenvolvedor que ele ficou chateado comigo porque eu não consegui cobrir o jogo dele no lançamento. Aí passou acho que coisa de quatro meses. Aí eu falei, puta tem esse cara aqui para testar, né? tem esse cara para falar sobre. Eu falei com ele com quatro meses de atraso. Foi uma coisa de três meses antes do Big. Leram o meu, meu artigo. Então é, é por isso que eu tô falando assim. Eu não estou criticando os desenvolvedores. Eu sei disso de todos os problemas. Uhum. Às vezes o cara está focado numa programação, está program focado no modelamento. Ele não tem tempo para ficar pensando ah mídia. Sim. Mas é importante é, é, é, é aí que eu tô, estou dando a dica para vocês. Falem comigo, falem com o IGN, falem com a Monique. Com que certeza. É o terror, falem com todos os que vocês puderem falar, porque a gente se assiste também. Eu vejo que a Monique está fazendo. Eu sei o que os portais estão fazendo. Então, é uma coisa assim, é muito mais fácil... Às vezes, o youtuber grande é ele sozinho ou é ele um assessor de imprensa. É mais difícil. Mas é se você for difícil. comigo, você vai, você sai comigo e vai saindo com mais pessoas. Fala, okay, mãe. Deixa eu fazer uma, até uma, uma adição aqui. Eu tô com dois jogos de terror brasileiros para fazer conteúdo. E um deles ele foi criado por um desenvolvedor, que é o Darkness Falls. E que me, me procuraram pelo Instagram, assim, me mandaram uma mensagem no Instagram, falaram, olha, posso mandar um Instagram e The new WhatsApp, né, gente? Sim. <risos> isso aí, gente. Então, é isso, assim, o é... não você já tem, vai atrás do sim. Exato, né? exatamente. É acho assim que eu consigo as coisas também, por exemplo, agora que rolou essa situação no nosso chat, por exemplo, né? o não já tinha eu fui atrás do simples principal Dark nas fotos nos mandou também essa semana agora a gente até colocou no, no drops né os caras mandaram para a gente aqui também um mimo mostrando que ó tem um antídoto numa fase x né E a gente ganhou aqui a gente até fez também uma, uma um videozinho lá no, na página é. do drops no Facebook e eu é para pegar o meu é na, um na caixa postal simples mas eles tiveram cuidado de entrar em contato conosco, pedir contato, pedir endereço, mandaram chave também. Gente, não estou falando aqui, ah, Pedro está falando isso porque ele quer ganhar jogo, quer status, não, gente, eu estou falando assim, eu quero ajudar vocês, entendeu? Eu quero que é vocês coisa. sejam eu divulgados. Não, não, não, se quiser mandar jogo, manda, mas é. eu estou falando, mas, não é uma coisa, não é, mas eu quero colocar, não é uma coisa assim do tipo, é, não é só, óbvio, eu quero ter os meus acessos, quero ter a minha grana no final do mês. Mas mais importante, eu acho que vocês deveriam enxergar a gente, não tanto como, como aquelas pessoas que querem ter alguma vantagem, mas efetivamente um cara que pode te ajudar. Parceria, informando né? o teu público. Eu, eu, por exemplo, eu me considero mais fraco em reviews. Eu publico muita coisa, muito atrasado, ou às vezes eu faço de propósito mais para frente. Eu não tenho tanta essa vibe de publicar na época do lançamento. Mas eu tô me esforçando muito para fazer um trabalho de curadoria e de notícias. Então, se você quiser, de repente, cara, tem o dado de venda do jogo e foi uma coisa assustadora, fala comigo, entendeu? É um negócio que eu não uhum. preciso ficar 60 horas jogando. Eu consigo fazer essa co esse, esse texto em 20 minutos. Mas eu, e, e repercute um pouco, porque a galera vai me ler depois. Então, é, são estratégias assim, enquanto isso, a Monique consegue entrevistas exclusivas. O Igor tá falando aqui que é o Tinder. Tem umas perguntas? Eu, eu, eu sei de casais que se formaram por conta do Instagram. Não falo nada, não sei de nada. Meu, meu relacionamento foi é pelo Facebook mesmo. O meu também. Mas tem umas perguntinhas aqui, Pedro. Até o Igor perguntou como é que foi o processo para colocar o jogo deles na Steam, para vender Sim. o jogo, se foi um processo tranquilo. Porque eu acho que isso é uma dúvida que muita gente tem também, quando está começando a desenvolver um jogo. Será que eu vou conseguir outra colocar? outra maratona, né? É, se, será que vão comer com todo o meu lucro, né? O Steam fica com um percentual muito grande, que nem é App Store, ou é mais sua? É, depende do ponto de vista do que é um percentual, justo ou não. <risos> <risos> é, mas eu considero que por tu, toda a plataforma que eles mantêm Eu acho uma porcentagem bem baixa até é, Atualmente a, a Steam fica com cerca de 30% da sua receita bruta é, Que Eu particularmente eu não acho é, um abuso Por conta de que eles estão mantendo a plataforma Uma plataforma que tem milhões de usuários Eles mantêm um algoritmo que fica fazendo as coisas por você Tem curadoria, tem suporte em tempo real Então eu considero até justo assim é, mas eu, eu cheguei a ver na hora até que, que ele fez essa pergunta: se o processo foi tranquilo, se é difícil lançar um jogo na Steam. Assim, você tem que pagar uma taxa né, em dólar, cerca de 100 dólares, para lançar o jogo. Eu acho que esse é o maior desafio: você ter esse dinheiro ali né, para pagar para publicar o jogo. Esse dinheiro ele é revertido, ele, a Steam te devolve esse valor, mas quando você bate uma meta mínima de faturamento de venda com um o jogo. Então. É, eu não vou chutar um valor aqui porque eu não lembro agora de cabeça para não passar informação errada para ninguém. Mas tem um valor hipotético que se você bater aquele valor, não é um valor surreal, mas também não é um valor tão baixo. Então, se você bater aquele valor, você, além de receber o que você tem de venda, a Steam te devolve aquele valor inicial. Se você não bater, você tem esse desconto. É, então, assim, eu acho que o maior desafio de lançar na Steam hoje é isso. É, em termos de usar a plataforma e colocar o jogo lá, é simples, mas eu estou falando simples não sendo programador, porque quem teve o desafio de colocar o jogo lá foi, foi o Luiz, né, nosso programador. Então, assim, pode, ele teve, pode ter tido algum desafio ou não, mas, assim, é um processo relativamente simples. É, não, você não vai encontrar muitos desafios em publicar seu jogo na Steam, não. É muito intuitivo, tem um suporte que te ajuda com qualquer dúvida. Uma pergunta. Eles te incentivam muito a colocar o seu jogo em bundles e, e coletâneas, assim, grandes? Isso dá resultado? Então, a gente recebeu vários e-mails depois que você lança o jogo, é impressionante, a sua caixa de e-mail fica bem lotada é, de pessoas de tudo que é país, de tudo que é lugar, é, inclusive oferecendo bundles, só que você precisa ter alguém, como a gente tem na nossa equipe, para analisar, assim, se você tem esse tempo disponível, para analisar caso a caso, porque tem muita furada também. Então, assim, tem muito bundle, mas você tem que ver se aquele bando ali ele tem sinergia com os seus títulos para você não se queimar de graça também. É, enfim, tem que ter um pouquinho mais de calma para analisar a situação. Mas a gente recebe bastante convite, sim. Parece que tem gente que fica ligado sempre que lança jogo, é, tá por dentro. Então, a gente recebe vários e-mails pedindo aqui para jogar, para fazer análise, isso é comum. Sim, é. Hum. Duas, duas coisas aí, né? vou fazer você breve. Sobre... Muita gente pedindo que é, tem muita gente que é fake Então se você está lançando o um jogo, toma cuidado Você não vai ficar dando aqui para pessoas que não, realmente, não necessariamente são pessoas que vão jogar E fazer uma review ou alguma coisa assim Ou jogar na Twitch E sobre bundle, você tem que tomar muito cuidado também Porque você tem que ver se é, Os jogos que estão ali fazem sentido você estar tá ali também Sabe, é, você tem que categorizar também ver se, pô, se você botar o seu jogo com outro jogo, sei lá, que não tem nada a ver com o seu, fica, tem, tem pouca chance de, de, pouca chance, tem, danifica a imagem do seu jogo, às vezes, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso também. Você fica com aquela imagem meio, Maria vai com as outras, né, é, Pô, é, o cara você... todos os bundles, não faz o menor sentido. Gente, tá muito bom o papo. O João Vitor me mandou alguns códigos. A gente vai fazer uma live no Drops para sortear. Na, não é sorteio a palavra, é concurso cultural. Não pode falar que sorteio tem um problema. Vocês vão jogar maneira. assim, quem pegou, pegou. A gente vai jogar é. no ar, quem pegar. pegou. Não estou brincando. Fiquem Fique atentos. Silvio também, Santos. Né? Silvio Santos. Vai jogar joguinho aqui, ó. Vai ah, jogar joguinho para lá. Vai jogar. aviãozinho. <risos> jogar o agulhãozinho. Vai jogar. <risos> Então fiquem atentos às redes que a gente vai anunciar quando for essa live E eu queria agradecer ao João ao Padu, foi um papo super legal Caos, tem mais alguma pergunta? Eu sei que você está com o horário mais apertado Eu estou com o horário em cima, porque a gente tem um programa na sequência desse Só para falar de cultura nerd, então eu, eu vou passar a vez, gente, obrigado Mas é um prazer conversar com os dois e ver aí o desenvolvimento, o trabalho deles A expectativa em relação ao mercado, né? vocês estão de parabéns mesmo Gente, obrigado. obrigado então pela participação de todos, a gente tá com esse novo horário aqui do News Games, deixa eu só dar os avisos finais, é, agora vai acontecer toda terça-feira, às nove e meia da noite, antigamente estava acontecendo às sete e meia, Monique agora tá com um trabalho novo, o Calzito também tá com necessidades específicas, então a gente transferiu, vai ser um programa antes do Cal, por enquanto aqui em transmissão do Facebook, assim que as atividades do estúdio forem retomadas, a gente vai voltar também as, grava as gravações por lá, beleza? Valeu, Monique, valeu, Padu, valeu, João Vitor, valeu ao Igor, valeu ao eu, Murilo, você. valeu ao Yuri F. Valeu, valeu, gente. Muito valeu, obrigado, gente. Aqui, acho que eu não devo ter lido alguns nomes, vocês me perdoam. Até mais, gente. Até mais. Valeu. valeu. Tchau. Tchau, valeu. tchau. tchau.